Qual é a espécie de cactos mais comum? A espécie de cactos mais comum é a Opontia ficus indica, também conhecida como palma forrageira, figueira do diabo, entre outros nomes populares. Ela é originária das Américas e é amplamente cultivada em diversas regiões do mundo, especialmente em climas áridos e semiáridos. A Opontia ficus indica é uma espécie de cacto arbustivo e perene, com ramos achatados que se assemelham a folhas. Ela é bastante resistente à seca e pode ser cultivada em solos pobres, desde que haja boa drenagem. Além disso, é utilizada tanto na alimentação humana quanto animal, sendo uma fonte de nutrientes e água em regiões áridas. Apesar de ser a espécie de cacto mais comum, existem diversas outras espécies cultivadas e apreciadas por suas características únicas, como a Cereus peruvianus, a Echinopsis pachanoi e a Mamilaria elongata, entre outras. Cada espécie de cacto possui suas particularidades em relação à forma, tamanho, cor e floração, o que as torna muito interessantes para jardinagem e decoração de ambientes. A opontia ficus indica também é apreciada por suas características únicas e também é utilizada na produção de cosméticos e medicamentos, devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Além disso, seus frutos são conhecidos como figos da Índia e são consumidos em diversas partes do mundo, especialmente na América Latina e no Mediterrâneo. Esses frutos possuem uma polpa doce e suculenta, rica em vitaminas e minerais.